Orai e vigiai. Dizem os mentores que nos locais onde nos reunimos para trabalhos espirituais, metade são de um lado, metade são do outro. Quando sai um das trevas, entra outro. Quando entra um da luz, acaba entrando outro das trevas. Assim, o equilíbrio se mantém. Os da luz são provados, os das trevas são provados. Então, todos nós estamos sendo provados. Acredite que eles fazem referência às nossas tendências mais profundas, aquelas que nem nós mesmos fazemos questão de examinar. Vai ser difícil mesmo é para quem fica em cima do muro. Nenhum dos dois lados vai querer ficar com estes, mas fica difícil definirmos se nós estamos em cima do muro. Em Mateus capítulo 22, versículo 28 a 32, Jesus contou a parábola dos dois filhos. Um era mal criado e respondão, mas depois entendia, voltava atrás e fazia como o pai havia pedido, com a maior boa vontade. O outro era bonzinho, educado, respondia direitinho ao pai, só que não fazia nada conforme havia dito que faria. No mundo em que vivemos, nem sempre as coisas aparecem tão nítidas assim, pois acontecem devagarinho, passo a passo. De repente, o filho que se fazia de bonzinho, começa a fingir que faz como o pai desejava. Arruma intriga com um, prega peças com o outro, magoa um terceiro, desmancha o serviço de um quarto, a um quinto dá ordens erradas e por aí afora. Às vezes ele apronta, só uma de cada vez, dá um tempo, apronta outra. E por aí vai. Isso já me cansei de ver em centro espírita. Um médio trabalha bem, mas quando o outro vai ajudá-lo, maltrata e magoa o ajudante. Se esse segundo é de boa índole, sofre em silêncio a humilhação e faz conforme deseja o primeiro. Quando chega em casa, sente uma dor no peito e chora. Pensa em largar tudo. Talvez o ideal fosse que ele bronqueasse logo de cara. Assim as coisas se acertariam sem demora. Mas provas são provas. Por quais delas estamos passando? Tem um outro que dirige trabalhos, incorpora espíritos de cura, orienta pessoas, lê o evangelho, mas quando dorme, apenas põe a cabeça no travesseiro. O seu corpo astral sai todo lépido para mais uma noitada na casa de massagem, se não para lugar pior. Acorda cansado, nem se recorda do que fez. Outro ainda, por inveja, ciúme ou sei lá o que, dirige palavras ásperas à vidente que conta o que passava com o paciente. A vidente engole em seco e a partir daí deixa de esclarecer a todos os participantes, e assim por diante. Nós vivemos em um mundo de ilusões, quem somos nós realmente? O que acontece conosco quando estamos libertos do corpo físico? Aí sim, no astral, somos quem realmente somos, com todos os nossos defeitos e qualidades. Com certeza, ajudará bastante se quando formos dormir, orarmos e pedirmos que sejamos levados a lugares de estudos ou de auxílio, para que finalmente sejamos afastados dos males, vícios e más companhias. Quando voltamos a vestir de novo o corpo carnal e acordamos, voltamos anestesiados, nos esquecemos da nossa verdadeira personalidade e vivemos um papel, uma ilusão, e nem sabemos mais de qual lado do muro nós estamos. Talvez estejamos todos em cima do muro. Qual a resposta para tudo isso? Se, quando nós estivermos despertos no mundo físico, lutarmos contra os nossos sentimentos mesquinhos como a intriga, o orgulho, a inveja, a crítica mordaz, o ciúme e tantos outros vícios de postura, estaremos sim trabalhando na reforma íntima não só percebendo bonzinhos, mas sendo realmente bonzinhos, obedecendo ao Pai ou ainda sendo menos agressivos como o primeiro filho da história acima, mas ainda assim em obediência. Pois então, se nós estamos todos trabalhando para a luz, de um jeito ou de outro vamos tentar ao menos harmonizar aquilo que somos, tanto dormindo como acordados. É necessário ser vigilante, fazer o bem, coisas construtivas, pois a lei de causa e efeito é clara. Se você fizer o bem, receberá coisas boas. Colheremos aquilo que semearmos. Jesus ainda nos deixou os dois maiores mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E que a paz do Senhor esteja sempre conosco.